Uma determinada idade que as pessoas ou você arranja alguma coisa para fazer ou você acaba entrando em depressão ou seja não é fazer alguma coisa é realmente entrar no pique o trabalho sempre foi uma prioridade só que chega uma determinada época que tu disse assim olha agora eu acho que eu posso pensar em mim quando eu comecei a trabalhar eu tinha 14 anos e já era o meu sonho de um dia trabalhar nessa área, né? ou seja, ser cirurgiã dentista. Eu trabalhava com endodontista, e aquilo era apaixonante. E isso foi criando esse elo, mudei e acabei entrando para trabalhar com prótese, depois de 37 anos trabalhando na área, que surgiu essa oportunidade maravilhosa, onde fundar essa grandiosidade que é a FSG, a Faculdade de Odontologia sou mais isona, às vezes dou umas broncas de mãe para filho. Mas assim, eu tenho muito carinho pelos meus colegas. Eu tenho muitos filhos aqui dentro, eu tenho muitos amigos. E essa convivência traz muito, mas muito aprendizado para nós. Para mim, principalmente. Porque todos estão ali lutando para o mesmo ideal. É ter a sua formação na área, né? na, na área odontológica. Aquilo que você consegue com muita facilidade, ele não tem o menor, menor sentido. Agora, se você batalha, se você se dedica, se você vai com paixão... Muitas vezes já surgiram situações em que eu disse, não, eu vou parar. Aí você vem e entra nesse ambiente, vê tudo maravilhoso. Daí você encontra aquele paciente que te traz um quilo de, de figada para demonstrar o carinho que você atendeu ele, né? Então, isso, isso faz com que você continue. É isso que cria a paixão pela tua profissão. E é isso que eu levo dessa, desse local, que eu levo para a minha vida, que você tem que tratar o ser humano como, como um todo. Eu não sei quanto tempo ainda eu vou para mim me formar. Eu preciso me formar logo. E quando você está chegando no final, ah, com certeza a emoção vai tomar conta. Né? Eu não sei como você, eu nem imagino, eu só sei que tem que acontecer. né? Mas eu não tenciono desistir, eu não tenciono parar. Né? E com certeza ainda eu terei muito tempo pela frente além da graduação. Eu sou a Lúcia Finkler, eu faço odontologia na FSG. Eu tenho dois filhos, eu sou uma senhora casada, tenho 56 anos e com certeza eu vou terminar a minha faculdade.